Pessoas bem informadas se cuida muito mais, né? Com certeza, André. Com certeza. É sempre um prazer estar com você na live anterior, né? Que nós fizemos. Nossa, foi muito bom. Teve um parabéns para o seu público, para os seus, né? Para os que te seguem. São pessoas bem interessadas em no assunto, pelo menos nesse que eu né, que foi pertinente ao nosso tema, da medicina energética do terceiro milênio. E aí, falei, não, preciso fazer de novo mais uma live com o André, né? Que é sempre um Muita, prazer. Muitas, Deus quiser! Muitas! Não só uma. Deixa, olha, deixa eu falar Oi. só o nome dela. Será que eu vou acertar? Vou, vou, você vai me corrigir se eu não acertar. Tá. Armin de Gourmandian. Isso de mesmo. Gourmandia. De Gourmandian. De gourmet é. Ah, é o Demudo Demudo isso tá é. olha mas depois você vai escrever direitinho aí para as pessoas te encontrar né isso é, ah para me encontrar no Instagram né para me seguir para me seguir é o armenoficial. oficial né? Mais fácil, né? É, Mais fácil, né? É, é com N no final, né? N de, de Nair no final. Vamos falar o um nome assim: É, de Nair, é, é. Armen de Nair. Isso, que, é, é Carmen sem o C. É. Então. É Carmen sem o C. É, e se a pessoa quiser entrar em contato, apesar de eu ter lá na descrição, mas é bom falar também, né? Eu estou aqui em São Paulo, Santana, capital, em Santana, 60 metros do metrô Santana. Entendi. É Bem no centro, né? no meu linho da Vontade da Pátria, e o número é 11 9, 9, 6, 7, 5, 5, 2, 5, Esse é o meu WhatsApp, 99675 oh. 5250 E o meu YouTube oh. também. É oficial Armin de Gourmandian. O pessoal vai ver muita coisa lá. Ó, e tá muito então, legal. Se você quiser marcar uma consulta, a, a, a Armin, ela faz medicina energética, né? Então é. o telefone dela é 996 Nove, para mandar o WhatsApp, né, cara? É o WhatsApp, tem o WhatsApp e tem o Telegram, né? Mas é mais o WhatsApp que funciona. É, é mais popular. É, né? é mais popular, é. é. Por enquanto, o pessoal não vai muito lá no, no Telegram, né? Eles usam mais o WhatsApp mesmo. Você dá consulta online? Do, nossa, ontem eu estava 11 horas da noite, eu estava dando consulta e é da energia fria, da radiestesia magnética. Hoje eu até trouxe uma das minhas frequências biomolecular que o pessoal está amando, né está adorando, porque, nossa, é uma coisa assim que eu não dou conta e eu faço junto com a pessoa na radiestesia, tanto online quanto presencial, né? E o pessoal, eu mando para qualquer lugar, está indo até com, com muita dificuldade, viu? Mas já cheguei a mandar até para a Inglaterra. Olha, que bacana! Marco o WhatsApp da Armin aí, quem for fora de São Paulo é 011. Quem não for São Paulo, não precisa colocar nada. É 99675-5250. 996. 9675-5250. Armin, o que é medicina energética do terceiro milênio? Tá. Qual o seu poder? Bom, eu, eu vou começar falando pelo final. Hoje, amanhã talvez saia o vídeo, eu já tenho um vídeo aí no Instagram que foi postado, acho que terça-feira. Eu estou fazendo a, a radiestesia, estou com, uma, tô, tô com um desses gráficos e a energia, a pessoa, ela teve um AVC sistêmico, isquêmico, foi procurar vários lugares, isso há um ano e meio atrás, ele tem só 42, 43 anos, super jovem, né? É um dos casos, né? Porque esse caso talvez chame a atenção, por ter feito, ele permitiu, ele até pediu que fizesse o vídeo, e hoje nós fizemos mais um que vai ser postado amanhã. E o que que acontece? Ele não tinha nenhum movimento do lado esquerdo. Pegou todinho o lado esquerdo dele. E a cabeça dele ficava assim, ó. Não tinha, não, ele não conseguia trazer isso porque doía tudo, tremia os nervos, sabe? Estava enrijecido. É na coordenação motora. Total. Não do lado tá. direito, só do lado esquerdo. Tá a perna não andava, não, não mexia, e o, esse braço dele ficava assim, ó. não sei se você tá vendo, né? É. É, é, ficava desse jeito, aquele, o dedo, os dedos ele tá abrindo muito lentamente ainda. E eu comecei a aplicar, dentre outras coisas, Ele já, hoje ele fez a décima sessão, e eu comecei a aplicar nele a energia fria vibracional curadora juntamente com a radiestesia magnética imantada. Né? Que eu tenho aqui vários, vários, vários gráficos. Eu uso o pêndulo, né? Que é fantástico. Ó, eu não tô fazendo nada, o pêndulo tá indo sozinho, ó. Ele começa, ó. Ele que escolhe. Ele que escolhe, ele que sabe, ó, aqui. Okay. Ele que sabe o que ele quer fazer. Eu, eu só acompanho, ó. A velocidade, o negócio tá bom aí, hein? Energia boa. Ó. Oh. Ah, que bom. Que ótimo. É... Graças a Deus. Bom, deixa eu parar, senão ele vai longe. Só para as pessoas entenderem. Só para as pessoas entenderem, e... é, é, é, esse sistema, além de cuidar da parte da saúde, é muito usado já há, há, há milhares de anos né, o pêndulo até para descobrir água, né, petróleo. É, minerais, né, então ele é muito usado não só para tratamentos, mas até, assim, é muito... Opa, olha aqui quem entrou aqui, ó! Oh, é... Ah, ele viu o pêndulo e já veio, eles adoram! Essa... Sabia que a gente trata dos animais? Eles se entregam, olha que lindo! Como é o ah, nome? Adoro, adoro, essa aqui é a Catarina. Ah, é a Catarina, que linda! É Catarina. adoro, adoro animais. Né? É um rabo. onde eu estou, ela está. Olha Adoro. só. Então, só deixa eu completar, acompanho. falar do Alex, né? E o que acontece? Ele começou com o tratamento, a energia fria e a radiestesia. Ele começou a mexer a cabeça, a cabeça já voltou ao normal. Que e ele é já sobre. está virando assim. Ele vem até aqui e vai até o outro lado. A mãe dele hoje deu um depoimento chorando. Que maravilha. Aí, aos poucos, ele começou a baixar o braço, e a subir, e o, o, o físio dele, o fisioterapeuta, tá admirado, falando, olha, eu nunca vi nada igual. E ele começou a caminhar e subir até a maladeirinha junto com a, a bengala. Então, essa é a força, porque é uma força gravitacional, imantada, e mexe, com o cérebro, mexe com todo o sistema né, neural e, e com todo o sistema uh, dos meridianos. É um negócio assim, fantástico. Mas fora isso, nós trabalhamos com a casa, onde tem água, tem pessoas que chamam para empresas. E aonde a radiestesia passa, não tem falha limpa. Muitas vezes precisa, às vezes, de duas, três vezes. Eu consigo descrever a casa da pessoa com o pêndulo. O pêndulo me mostra exatamente toda a casa da pessoa como é, sem eu ir para lá. Guarda, e tem pessoas que não conseguem é, dorme naquele quarto, não tem um sono reparador, não tem um sono bom e pode ser que embaixo daquela, da cama daquela pessoa um dia pode ter sido um cemitério, pode ter sido passar esgoto, né? São energias que não é que não tem equilíbrio. Isso mexe muito com o emocional das pessoas também, né? Essa essa desarmonização de energia. Sim. Ah, nesse caso quando acontece isso a gente eu já de, a gente detecta né porque tem o, eu tenho o da casa também o gráfico e o pêndulo vai direto para o quarto normalmente o que precisa por ou é um pedacinho de cobre a pessoa compra manda cortar um pedaço de cobre de baixo... Pode um fio de cobre ah, Gente, isso é tão antigo Mas funciona muito mesmo Até da outra vez, até nós falamos sobre isso Até falei com você, você lembra? Pode descascar um fio grosso de cobre De luz né? Quem tiver dificuldade Tem que tirar a casca, não pode ser com a casca não, tá, Tira não é aquela pele Um fio grosso de, de, de cobre E cola, pode colocar debaixo do colchão né? A, a Sim, debaixo do colchão Ou se for uma placa Debaixo da cama na altura, porque o pêndulo tem que mostrar por onde passa aquela falha seca, aquela rede de Hartmann, entendeu? Por onde? Porque aquilo é cancerígeno. Além de provocar insônia, desespero, aos poucos pode levar para uma síndrome do pânico, e ainda mais com, com esse lockdown que houve, a pandemia, toda essa situação, as pessoas estão piores, sabe? Elas estão com o com um, um inconsciente coletivo, André, está muito pesado, está muito pesado. E, e, e piora, potencializa o pior, entrando numa frequência muito ruim. Ou então, um tapetão de borracha, sabe esses tapetes de borracha preto que põe em carro? Pode pôr um tapete desses debaixo da... Isso é ótimo também para isolar. Isola, isola que é uma beleza viu? Ah, porque porque é, é extremamente perigoso, principalmente, às vezes eu, peço, eu percebo que a pessoa tocar a cabeceira da cama, a cabeceira né? No lugar que passa um o cano. É um perigo, é um perigo, a pessoa não tem noção do que aquilo, é, às vezes eles falam assim, nossa, teve, vamos supor, um AVC, uh, tem outro problema, as hemácias começam a ficar uh, deformadas, começam a deformar, o que, que é hemácias? Formam os uh, uh, vai formar o, os órgãos, né? E, e muitas vezes deforma tudo isso. E, a, e, e, isso, e o que que leva a isso? A maioria das vezes, estresse. E da onde vem esse estresse? Vem dos pensamentos repetitivos que a pessoa tem durante a noite, quando ela vai para a cama. Ela, ela repete a noite inteira, ela não consegue dormir, com aquilo que aconteceu há um ano atrás aí vai puxando outra coisa outra coisa outra coisa e vem uma sequência e ela sabe ela começa a entrar em desespero porque o que ela vai resolver aquela hora e também né não tem o que resolver e ela começa a agonizar e perde o sono isso acaba levando a pessoa a ter uma uma Uh, um envenenamento, vamos dizer, um auto-envenenamento interno, porque ao invés dela dormir, relaxar, descansar ela está criando raiva dentro dela. Ela está colocando pessoas que às vezes, sabe, que fica o tempo todo engalfiando com ela. E, e aquela situação vai criando um canal com essas pessoas que vão transmitindo o pior dentro dela. Porque todas essas pessoas estão dentro dela. Ela colocou essa imagem. E ali ela está brigando, ela está falando o que ela quer falar. Está lá né, nos pensamentos repetitivos. E aquilo tem uma forma pensamento. E essa forma pensamento vai impregnando nas paredes. E, e, cada, e dali para frente, se ela não limpar, não mudar aquilo... É uma egrégora, a gente chama de egrégora, né? Todas as vezes que ela entrar na cama, os pensamentos voltam. Acontece uma coisa com qualquer pessoa, voltar não só aquele, como outros né? que ela já tinha anteriormente. Leva a síndrome do pânico, ao desespero, angústia, nem se falar ansiedade, angústia, a pessoa perde o sono... E se ela dá uma relaxada para dormir, relaxada assim, sabe? O sono pega, né? de surpresa, ela tem pesadelos e desperta no impacto. O Ar, tem uma pedra que as pessoas podem colocar no quarto que vai ajudar também no equilíbrio, na harmonia dessas pessoas? Alguma pedra, algum objeto? Olha sinceramente André eu não, eu não recomendo pôr cristal porque eu trabalho com cristais eu trabalho com pedras eu, meu trabalho é maravilhoso com isso, se eu pegar isso na mão e fizer isso ele anda sozinho ó. a minha afinidade eu não sei se eu cheguei a mostrar outra vez a minha afinidade com cristais é muito grande ó olha isso cristal bruto aqui é é um... É... Esqueci o nome, é melancia, é igual aquela pedra preta. Eu esqueci o nome, ó. Eu não sei se você tá vendo, ele anda sozinho. Porque à medida que ele faz isso, ele já começa a atuar na pessoa. Entendeu? Vou pegar isso que fica mais fácil de você ver, ó. Se eu pego aqui. Qualquer cristal, ó. Então, a minha afinidade com esses elementais, eles conversam comigo. É muito forte. Então, eu digo, porque eles pedem, não me coloquem no quarto à noite. Porque ele é autolimpante. Então, durante o dia, ele vai limpar tudo. Esteja onde estiver. Quando você coloca à noite no quarto, o que, que ele faz? Ele vai eliminar. As cargas negativas que ele pegou. E aquilo vai para onde? Pra pessoa. Eu ouço muito, né, cada um com o seu... Isso aí sou eu que tô falando, tá? É, pessoas que falam pra pôr debaixo de travesseiro, para eu, mas nem sonhando, ó. Então, por que, que eu estou mostrando isso? Não é exibicionismo não, isso aí tá, é um trabalho sério. Esse cristal, por exemplo, eu uso para cicatrizações junto com a energia fria. Né? Os Atlantes já usavam. Então, é uma coisa muito antiga, as pessoas perderam essa conexão. Né? Agora, precisa reconectar de novo. É a força da natureza. É... É a maior força que nós temos todos, todos os nossos minerais. Está é a fonte, é a, for, é a fonte de minerais que nós temos, né? Ele não para na minha mão, se eu soltar ele vai. Ó. Então isso depende de religião, gente. É, é, é ciência. Religião, não falando de religião. Não tem nada a ver com. É. Aliás, eu não tenho religião. Eu não tenho. A minha religião é amor. Né? Lógico que eu, eu, eu entro na essência crística, que é algo muito forte. Né? O meu timo é voltado ao crístico, mas não tem nada a ver com aquele que foi crucificado, com não sei o que, não sei o que. Não. Quero distância. A minha proximidade é com Jesus vivo, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é isso. Isso tem conexão com os pleiadianos. Ah, eu até estava falando, antes de você entrar, não sei se você ouviu, que eu falei hoje, lá eu tava na Gazeta hoje, é, eu falando das pessoas harmonizar a sua mente, a sua parte espiritual, cada um do seu jeito, né? É, é você trabalhar desde a parte da respiração, meditação, fazer yoga, tirar um momento de 20 minutos, pelo menos, é uma a duas vezes por dia que seria o ideal até duas vezes para a pessoa meditar é fazer uma oração do seu jeito se não quiser também não faça né trabalhar a sua respiração né e equilibrar os seus pensamentos porque nós quando nós estamos em desequilíbrio no geral em tudo a gente começa a ter pensamentos negativos ter medo de tudo ter culpa vira uma coisa terrível dentro da gente né? e existe vários segmentos que a gente pode usar para trazer nosso equilíbrio. Eu até estava passando hoje, que a tuia, ele é um pinheiro silvestre, que a tuia, é, é, é, o extrato da tuia, existe o óleo de tuia também, que ele é muito usado é, é, para equilibrar a mente e tratar e equilibrar aquelas doenças que às vezes a medicina não consegue tratar tá? então você associa o extrato da tuia mais o extrato de alecrim mais o extrato do jasmim, mais o extrato de raiz de lótus que ele fortalece essa parte do nosso pulmão do corpo a raiz de lótus mais a camomila você associar esses extratos e tomar uma colherinha de café no chá de camomila quatro vezes por dia, ela vai ajudar a harmonizar o nosso corpo e a mente. Isso, gente, é ciência. Isso não é nada espiritual, não. Eu tá? trabalho isso com é essas pinturas. Tá? É. É. Eu então, trabalho assim, com isso. É, eu, eu até aproveitei hoje e falei sobre isso. Saber de que eu ia entrar nessa pauta com você, e eu achei que era muito bem a, aproveitado dentro dessa pauta que a gente está fazendo, entendeu? eu acho que as pessoas precisam ter um olhar maior o seu equilíbrio mental, espiritual, é, reaver os seus processos, o seu dia a dia, tirar um momentinho para isso, né? Fazer um trabalho de harmonização, de equilíbrio, precisar procurar uma ajuda, procura, né? Mas é você estar bem e no equilíbrio, porque quando você está bem a, a, com você, você fica bem com os outros, você fica bem com a vida, as coisas fluem muito melhor nos negócios, na vida amorosa, em tudo, né? Quando você está em desequilíbrio, nada funciona, né, Arne? Não. Quando você fica bem, por incrível que pareça, tudo aquilo que você se frustrou por não ter realizado ou procrastinou, né? quando você fica bem, aquilo passa e você começa a entrar num processo de atração que tudo que é para você vem e, e nós só queremos né o que nós mais precisamos e queremos é o que é nosso esse espaço é nosso e, então a, mas as pessoas elas vão saindo né elas querem um padrão que padrão é esse? Eu vou ficar rezando, vou na igreja? Não tem nada a ver. Está aí uma coisa que não deveriam de fazer. Vai na igreja, reza, não é isso. Mas esperar que a igreja, que, que, que, essa, que essa forma devocional, sem ação, vai trazer para elas. Não adianta verbalizar, pedir para o santo em verbo. Precisa agir. Né? Nenhum santo vai entrar no seu livre-arbítrio e levar você, pegar pelo braço bonitinho e levar para ação. O verbo é presente, ele se faz imanente quando existe ação. E é isso que as pessoas perderam, né? E quando eu faço a radiestesia. E eu trabalho a pessoa, tal. Nós chegamos no ponto daquilo que ela está precisando para tirar tudo isso dela. E ela começa a nação. É um negócio muito bacana. É. E, e, e, é. todos, e todas a essas pessoa, tinturas. A pessoa fortalece, né, Armin? A pessoa assim, fortalece para tomar a aquela pessoa que vive no sofrimento, a coitadinha, o sofrido, que não sabe, vive infeliz e se torna até uma pessoa muito chata para ela mesmo, ela é chata com ela mesma e com as outras pessoas. Sim. né? E a pessoa carrega um, um bondes na, nas costas dela e não toma atitudes, mas não é porque não é escolha, tá? Falta harmonizar, equilibrar, você querer determinar e fortalecer para que isso aconteça, né? Com certeza, é porque a pessoa, sabe, é aquele tal tá, negócio do patriarcalismo, eu peço para Deus, ele faz. Eu peço para o meu pai, ele faz. Só que é, é você espera que o invisível, né, que pode ser qualquer um, qualquer traga para você e, e, e adivinha o que você quer. Dentro de um, de um, dentro de um conforto, dentro de uma comodidade. Por quê? Porque a pessoa tem medo dela. Você já perguntou para a pessoa assim, André, Você, se você fosse outra pessoa, você moraria com você? Tem momentos que sim, mas tem momentos que não, porque tem momentos que a gente é muito chato. Tá aí. É? Tem momentos que eu acho que eu sou uma pessoa muito agradável. Mas tem momentos que eu estou muito Mas... chato, como qualquer outro ser humano. Eu estou é? falando como exemplo, não estou falando direto, sabe? Eu pergunto isso às vezes para a pessoa, de sopetão. A pessoa para e olha para mim. Eu falo, você moraria com você? Oi, peraí, deixa eu pensar. A, a pessoa vai procurar se ela, mora, se ela moraria com ela ou não. É, eu... É, a, a... Se você é uma pessoa que só reclama da vida, que acha que nada tem dar certo para você, que você é uma infeliz, você está nesse mundo é, pra, só pagando, pagando, você não tem direito a nada, entendeu? Aí você se torna uma pessoa muito chata, né? a que nem a própria pessoa quer conviver com ela. Não Aí dá, é uma né? Pessoa dessa forma. Não dá. Não né? dá. Mas eu acho que esses padrões a gente pode mudar, e nunca é tarde para a gente encontrar, não importa se a gente não conseguiu mais cedo, nem que seja tardio, mas nunca é tarde para a gente ser feliz, não importa se a gente vai ver 10 anos, 50, 100, ou um ano ou um mês, mas o que nos resta, que é o tempo de Deus. É, vamos viver da melhor forma possível e vamos vamos se jogar para fora vamos gritar falar chega não quero mais esse sofrimento não quero mais ter uma, esse, esse, esse sentimento de ódio de rancor de mágoa de sofrimento dentro de mim não eu quero me libertar disso eu vou correr atrás é só ah, né? eu acho que todo mundo pode libertar Sim, todos podem libertar, todos podem, sabe, conquistar, todos podem é, ter tudo daquilo que elas necessitam. Não é, não é um exagero, nada disso, sabe? Ele merece. Que Todo merece. merece. André, você veio com o talento de lidar com todas essas coisas maravilhosas, essas ervas, essas receitas que me dão água na boca, né? Quando eu vejo uma delícia, uh, sabe, tipo vegano, tal, você não usa farinhas brancas quando você pega uma, algumas receitas assim. Eu não como nenhuma farinha branca, né? Só farinha saudável. Então, uh, Sabe, você veio para fazer isso. Então, olha quanta coisa você consegue conquistar dando esse melhor. Agora, a pessoa ela vai fazer alguma coisa que não é do talento dela? É, por mais que ela conquiste algo que não seja do talento, porque ela tem uma boa oratória, porque ela tem uma boa... Vai falar da boca para fora... Por mais que ela História. conquiste, aquelas pessoas que ela está traindo estão tão perdidas quanto ela. A energia fica péssima. Sem verdade. Não existe verdade, não existe força, não existe calor, não existe nada. Existe uma boa oratória e uma forma de conquistar sem saber nem o que está falando. Então, a pessoa, o que ela passa? Ela passa uma frequência de credos, que aí eu digo que são credos. Não é Deus, porque Deus é ciência pura. O universo é ciência pura. É. É ciência pura. É verdade. É verdade o, o Harvey, é possível curar a, é, pela consciência a gente pode curar tudo isso pela nossa consciência quando a gente tem consciência da, dos atos dos fatos e, e que a gente está numa sintonia negativa que a gente quer mudar essa sintonia é, é possível a gente curar através dessa consciência sim nós nós curamos através da nossa consciência e quando a nossa consciência diz assim, agora eu confio em mim, eu não vou mais confiar no vizinho, no pai, na mãe, em Deus. Não, não é, entenda bem, gente, eu amo, amar Deus em mim, né? Sim. É, é uma força muito grande, mas quando eu digo assim, eu, eu digo esse assim, Deus que todo mundo, né? É, que derruba um ali e salva outro aqui, né? Graças a Deus salvou, que pena, Deus quis assim. Essas coisas. Tudo, tudo é Deus, né? É. O ser humano não Ele se diz, responde. Não é que é... você não acredita em Deus. É. Você não acredita no milagre que as pessoas ficam esperando. E o milagre está dentro de cada um. Exatamente. Acredita, é? é isso aí. Hoje até que vai entrar o vídeo, eu até falei isso para o... Uh, para Alexandre, né? Para Alex. A mãe dele até chorou dando depoimento quando veio ele fazendo tudo aquilo. Ele falou Deus está me ajudando em primeiro lugar e depois é você, Armin. Eu falei, de jeito nenhum. É Deus imantado em você que confiou a partir do momento que você veio me procurar. Sim. A divindade está em você. Sim. Né? Uh, então, as pessoas, elas preferem confiar mais no outro para não assumir responsabilidade do que nelas mesmas. Porque confiar na gente é, é, é, é de suma responsabilidade, não é? Sim, muito grande. Mas é melhor a gente confiar na gente não esperar por milagre e atrás é, e lutar para as mudanças, e, porque as mudanças dependem de cada um. Se alguém está no sofrimento, se alguém está na mágoa, se alguém não conquista as coisas, o errado não está no outro, está nela. Então, é, é. vamos mudar. E, é, este, e, e quando pra... acontece isso, gera uma coisa chamada inveja não consciente. É uma inveja que a pessoa não tem consciência, porque ela não assume. E ela só vê as coisas do outro e ela não vê a condição dela fazer. Ela não pergunta o que o outro fez para conquistar. Mas ela não assume o dela. Porque o dia que a pessoa assumir, pô, eu tô com inveja. Quer saber do marco? Eu tô com inveja. Estou. E o que, que eu vou fazer para resolver isso? Porque eu quero eu lidar e não quero mais saber dos outros. Eu quero saber do meu caminho. Eu ando com as minhas pernas. O é tempo com a inveja. É? Inveja é pequeno. É é. é? é pequeno e te leva a uma culpa e ao mesmo tempo a, a uma desvalorização tão grande que você quer a derrota do outro. É. E não vive a sua vida, né? Não, você vive, não vive a vida o sonho do outro. É. é. Falando em sonho, sabe, André? Mudando de, de assim, né? Eu sempre digo assim: jamais coloque outra pessoa no teu sonho. Porque você, quando você coloca o teu sonho e nesse sonho para realizar algo, você coloca filho, marido, vizinho, tia, mãe, pai, você você entrega o teu sonho para eles e o sonho deles não são os seus. Então você não vai realizar nunca. Por quê? Porque nem sempre aquelas pessoas que você colocou no teu sonho são verdadeiras com você. Então você atrai a energia daquelas pessoas. No seu sonho você só coloca você, ele é teu. Ai, mas eu preciso pensar no meu filho. Não, você não precisa pensar no De você ser o pai ou a mãe do seu filho, não quer dizer que ele tenha que participar, quer você queira ou não, do teu sonho. Sim. E outra coisa, aquela mãe, a Armin, que fica sufocando os filhos, Sim. tá? Que ela, ela pensa para o filho ela não deixa o filho pensar, não deixa o filho crescer, e ela ainda fala, primeiro na minha vida é meus filhos, tá? Filho é maravilhoso, é uma é uma, uma continuação sua, né? do pai, da mãe, é lindo uma família, é uma família equilibrada, é maravilhoso, né? Mas as pessoas têm que esquecer também que a vida do filho está vindo e a dela está indo, né? Eu acho que você pode, não precisa perder o amor pelo seu filho, o amor que você tem por você, são amores diferentes, né? E cada amor tem uma importância na nossa vida, não é isso? Isso, é a, gente... isso. a gente ama um filho, cada filho de uma forma, porque são pessoas diferentes, não que você gosta mais de um, você ama Deus de uma outra forma, um irmão, uma mãe, um pai, são amores diferentes e cada um tem uma função, né? Sim. Então dá a gente o equilíbrio de todos esses amores, mas não querer viver a vida do outro, né? não Mesmo é? Não, é por aí. As pessoas, elas vivem a vida do outro e querem doutrinar o outro como elas querem. Impregnar, porque, hoje em dia, impregnar o pensamento delas, é porque elas vivem se cobrando e elas impregnam o pensamento, querem impregnar com essa cobrança os filhos ou a, ou a quem conviva com elas, não sei, de qualquer maneira. O que é mais importante é a família unida. O que é mais importante, sabe, inventaram a tal da sagrada família. A família não é sagrada. A família é acolhedora. Ela é acolhedora. É, verdade. é acolhedora, muito acolhedora. É verdade. Ela precisa ser ela precisa acolher, mas não interferir, não cobrar. Ela passa o que ela tem de melhor sem exigir que o outro caminhe na trilha dela. Sabe? Eu vejo hoje mães falando assim: pais, mães, família. Ah, eu tô educando o meu filho e tô mostrando para ele que, é, que tem gênero sim, que é isso, que é aquilo. Não obrigue. Não, não brigue, existe toda uma mídia né, que está tão, tão reproduzindo uma série de coisas, sabe? Passe para o seu filho aquilo que é de melhor para ele, não obrigue ele a acreditar no gênero com cinco anos de idade. Se, se tem alguns meios, alguns veículos fazendo isso, o problema daqueles veículos é só você não pôr o seu filho para assistir se você não quer. Não faça eles vestirem uma capa que você vestiu e que você quer passar para eles também, fazer o um modelito deles. Respeite cada um como é. Não, olha, tem mães, a maioria são, as mães são maravilhosas. Só de gerar uma vida, tá? elas já são muito grandiosas, não tem nada mais grandioso que gerar um filho. Né? Não tem nada maior do que isso. Mas também, não é porque você gerou um filho que você tem que dominar aquela vida como se ela fosse sua. Deixa ele crescer, né? Você ama, então deixa o seu filho crescer, deixa ele desenvolver. Tá não queira que ela que aquele filho viva a vida que você ah, pensa ah. que é o melhor para ele, né? Sim. Deixa ele escolher. Na hora do momento, se precisar de, de... Você vê que é uma coisa muito grave que ele está fazendo, senta, conversa e mostra para ele. Mas deixa ele escolher, né? Com certeza. Porque tem mãe que é muito chata, né? Vamos dizer a verdade. <risos> tem mãe que é muito chata e tem pai que quer que o filho seja o um modelito dele. Porque o homem tem que sim. fazer a minha... Existe muito aí. Você pensa que não existe, André? Tá sim, ó. Eu sei. Entendeu? E, e eles fazem com que a criança pareça tanto que acabam mimando aquela criaturinha sem ela perceber. Se eles perceberem... É, tem, pai, tem pai machista que quer que o seu filho seja machista, é o contrário. As mulheres não suportam homem machista mais. Machista, o machismo é coisa do passado. A mulher hoje quer compartilhar tudo com o homem. Né? Quer compartilhar a casa, quer compartilhar a profissão, quer cozinha, né? Esse negócio de homem machista não tá com nada mais, as mulheres não suportam o homem machista mais, né? E não queira transformar seu filho um homem machista, né? Porque o homem machista ele é grosseiro, até com, a mulher, com as mulheres, Sim. né? Ele é dominante, não é uma coisa bacana o homem machista, em circunstância nenhuma. E nem a mulher é feminista, né? Nem a mulher é feminista. Não é natural, não é natural. O ah, natural não. é o ser humano. Se, se, se, escolher, se o filho quiser escolher, que deixe escolher também, pode, né? Hã? Mas não influenciar isso, né? É porque é isso e é aquilo. Então, todas essas, essas coisas, esses conceitos absurdos, estão sendo quebrados. Sim. O, as próprias, os próprios filhos estão quebrando os padrões hoje. Né? Os próprios filhos, desde pequeno, ele já estão tá mostrando. Eu preciso da palavra não. Eu preciso da palavra sim. Eu preciso ter o meu direcionamento, escolher qual dessas duas palavras que vem de você vai me fazer bem. Né? É verdade. É verdade. O Armin, é no, no seu grupo de, de, de, de tratamentos, de ensinos, que eu acho assim, eu acho que há mais de ensinos que de tratamento, eu acho, que o que você faz. É acima disso, né? É, qual, o que, que você usa de tratamentos alternativos? Eu uso o um registro da memória celular, né? Onde eu conversando com a pessoa, é, é, é, todo o meu trabalho começa por mim, tá? Então, eu converso com a pessoa, à medida que eu estou conversando com ela, eu percebo os nódulos dela, eu percebo os bloqueios, os traumas, o problema que ela tem. De tudo aquilo que traz desconforto dentro dela, os conflitos tremendos que ela tem e que levam a transtornos, a toques, que levam a cobrança, a culpa, como você falou, a sensação de abandono, de frustrações. Porque frustração, se não for trabalhado, todo mundo tem. Só o fato de nascer aqui nessa terceira dimensão, para muita gente é difícil, né? Mas você trabalhar é extremamente necessária, porque nós precisamos lidar com vários tipos de pessoas, então, todos aqueles desconfortos que aos poucos vão criando nódulos na pessoa, formando ah, aquelas memórias, né, aqueles implantes que foram causados desde o momento da concepção. É, eu, por exemplo, eu não sou a favor, eu, eu não, não, não, não sou a favor assim, de buscar alternativas, eu não faço isso de vidas passadas. Não me interessa a vida passada. Se eu não consigo nem lidar com o meu passado aqui, vou buscar outro? Não, eu vim zerada pra cá. Então, para mim, a vida aqui começa no registro da memória celular, que vem do pai e da mãe. Na concepção, de acordo com aquela relação do casal, já começa ali. Porque ali é formado o primeiro... A órgão do embrião que é o cardíaco, já começa a bater. No encontro do, esper do espermatozoide com o óvulo. Né? E já isso, é isso, é. Não é, é lindo? lindo? E já vai com um monte de informações. Podem ser informações formadas ou deformadas. Mas aquelas informações vão. Então, nós pegamos, eu chego até esse ponto onde aquela criatura, de repente, ela começa a entrar... Assim, normalmente, como eu estou conversando com você, ela começa a lembrar, vem, vem na mesma... As expressões, vem tudo para ela. E até o que aconteceu anteontem ou ontem, entendeu? E que traumatizaram, que criaram esses transtornos, esses toques. Então, eu faço essas sessões, elas levam por volta de duas horas, precisa vir mais vezes ali... Aquele, os nódulos mesmo, os nódulos que a pessoa tem no corpo, ela percebe que vai diluindo. Até uma formação de um pequeno nódulo que pode virar um câncer. Por exemplo, é muito comum na mulher, na mama, né? o câncer de mama, eu, eu atendo muita gente assim, é, e ao mesmo tempo a gente vibra na energia fria, porque a energia fria ela vem com ozônio. E vai diluindo tudo aquilo. E eu tenho vários alunos que estão trabalhando com isso já e estão se dando muito bem. Então, vai, vai trabalhando todo o sistema neural, aquilo que a gente chama de neuroci neuroci neuroci neurociência, é, é habitual em mim eu trabalhar com aquilo. E, e nós vamos diluindo todas essas informações. Porque a, a, o feto, ele é uma reação da mãe que vem com o que está em torno também. E, e tudo aquilo está nas células dela. E hoje, por que, que estão acontecendo esses transtornos? Né? Quando eu estou trabalhando, eu até falo para a pessoa, porque nós estamos numa fase de mudança. As células inadequadas, elas vão começar a levar a pessoa ao sofrimento até a pessoa querer se libertar delas. Para ver se ela começa a entrar na própria vibração dela. Então, esse é um dos meus trabalhos. Isso eu faço tá. por canalização do subconsciente. A pessoa não precisa me tá. falar nada, eu começo a falar. Tá, tá. já vem automático. Aqui. É automático. O Carlos, a maioria das doenças, praticamente todas as doenças, elas são causadas, é, no seu ponto de vista, é, porque nós desenvolvemos essas doenças através do sofrimento, da mágoa, do ódio, do rancor. A maioria das doenças, elas são, é, são construídas, fabricadas por esse senso inconsciente que a maioria das pessoas tem e que ficam doentes é, é, por causa desses pensamentos e dessas atitudes negativas mental sim inadequados então André eu vou te, eu vou já eu vou pular um pouquinho vou chegar num ponto chamado arquétipo qual é um, um arquétipo muito forte que nós temos o um arquétipo né como preferir Deus mas não é esse Deus meu, teu, entendeu? Aquele Deus livre, lindo, maravilhoso que é o universo, é expandido de dentro para fora. É um Deus que castiga. É um Deus que testa o homem para ver se o homem acredita nele. É um arquétipo, tá? É um modelo. E a partir desse momento existe até uma forma. De castigar com crueldade, tirar tudo, faz sofrer, joga na lama para depois bibular e resgatar, porque aquela criatura provou que acreditava nele. Isso chama-se ego, é um Deus ego. Entendeu? Entendi. Tudo isso está ainda na nossa formação, por isso que nós estamos na terceira dimensão, não fomos ainda para quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. É o Deus ego. É o Deus do arquétipo que influencia a nossa passagem aqui no planeta. Se você observar, é uma repetição. Por quantos milênios foi repetido o padrão familiar, o mesmo padrão, é, a mesma, as mesmas características, tudo. Né? É, tudo, tudo sempre muito igual. Você nasce, você cresce, você trabalha, estuda, casa, tem filhos, mulher, e, e se prepara para morrer, porque depois de uma certa idade você não precisa mais comprar nada, fazer nada, só vai jogar dominó na esquina, só vai se divertir, conversar, andar com a bengalinha. E tá na hora de você ir embora. Então, a pessoa, ela perde a vida para morrer. E quando ela perde a vida para morrer, ela já perde desde a infância. Um dia isso tudo vai acabar, eu vou ter que deixar para alguém. Então, é um padrão repetitivo. E esse padrão, ele vem justamente dessa deformação dos arquétipos de Deus. Um Deus que não tem mais nada para fazer e só vai cuidar de você se você for obediente a ele. Você deixa de obedecer você para obedecer os padrões que ele criou. que é Aqueles dogmas, né? Ah, aquela, aquela estrutura deformada. Aquele que manda matar um filho para provar que gosta dele e depois fala que é brincadeirinha para levar o carneiro. Então, é um Deus que fica o tempo todo te provocando e te provando. Então, nós vivemos numa prova conosco mesmo constante? E com medo de repetirmos e repetindo, somos castigados? Então, nós temos que andar Olha, na linha... Agora, cortou agora, é. tá? Seu som sumiu para mim. Tá Não sei se vocês aí, tá? Se você está ouvindo. Não sei. Mas praticamente então... a gente chegou no ponto que a gente queria. É. Olha, é, é, eu, eu, eu queria deixar o telefone da Armin, tá? Quem quiser fazer uma consulta com ela ou pedir informações, você pode mandar um WhatsApp para ela. Fora São Paulo, é 11 9... 9675-5250. Ela atende aqui na Zona Norte, em São Paulo. Ela atende presencial e atende também as pessoas que for fora de São Paulo. Quem não quiser ir até o consultório, quiser uma orientação com ela, ela atende também a, é, via WhatsApp, zap. Tá? É, internet, quer dizer. Tá, então, é o 996755250. A Armin, é, ela, ela faz consultas horário marcado. Você pode mandar o um WhatsApp para ela é, e combinar da forma que você queira fazer uma consulta. Infelizmente, o som, o som dela acabou, mas ele já estava no finalzinho também aqui. Mas foi ótimo estar com você aqui e, e Será que... estar com vocês aqui e é, eu estou de volta trazendo mais muitas, muitas nosso ponto de encontro Armin, muito obrigado tá gratidão por você estar aqui e conto com você mais vezes aqui eu gente espero vocês tenham gostado foi um papo muito legal muito bom e muito necessário eu acho que está na hora da gente reaver nossos pensamentos nossos padrões mentais a nossa forma de viver porque a vida é muito curta é muito pass... o mais rápido possível que todo mundo merece e todo mundo está aqui para ser feliz tá? será que voltou tá, o som? Tá? Só... Qualquer... não voltou tá? o som? Tá? qualquer informação também o meu o whatsapp é hum. 011 o meu 99162 9753 011 99162 9753 tá bom? Boa noite a todos fica com Deus e até amanhã se Deus quiser se cuidam gente tá? não abre mão da sua felicidade é o bem maior que você tem tá? é hoje não espera amanhã para ser feliz tá? você está neste mundo para ser feliz um beijo no seu coração, boa noite, obrigado pelo carinho de vocês. E vai ficar aí, você pode assistir é, essa live quantas vezes quiser, se quiser compartilhar com os amigos, eu agradeço. Quem não inscreveu no meu canal ainda, no Instagram ou no YouTube, é canal André Rezende. Se inscreva lá, que eu agradeço. E compartilha com os amigos. Obrigado. Ah. Eu só queria dar um recadinho. Obrigado, pra... eu só queria dar um recadinho. Voltou o som? Eu dou cursos também, viu? Eu, eu não sei se ouviram, mas eu dou cursos também. O pessoal quiser fazer curso comigo, estamos aí, tá bom? Gratidão. Obrigado. Até. Bom. Eu queria dar um recadinho. Voltou o som? Eu dou cursos também, viu? Eu, eu não sei se ouviram, mas eu dou cursos também. Se o pessoal quiser fazer curso comigo, estamos tá no zero, tá bom? Gratidão. Até também Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou responder para todo mundo, porque realmente acabou o som, voltou agora. Uh, o vídeo eu vou compartilhar com o André, tá bom? E falamos, deixa eu ver quem estava aqui no Face. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, tem bastante gente aqui. Ah... Uh... Silvia, Gabriela Antunes, tem bastante gente. Eu vou fazer assim, daqui a pouco eu entro e vejo e converso com vocês também, porque não deu para conversar ali, né? Tava no outro, tava lá com o André Rezende, tá bom? Um beijo grande para vocês, gratidão e até a próxima. Gente, vão lá, entrem no meu canal, sabe... Aperte o sininho, se inscreva no YouTube, se me sigam no Instagram, que agora eu vou puxar mais para o Instagram, tá bom? Ou na minha página do Face. A Armeia Oficial também é minha página do Face, tá bom, Bem, pessoal? Um beijo grande para todos, gratidão, tchau.